A agência dos Correios fica longe de casa e é difícil para o carteiro chegar, como receber uma correspondência? Aqui a solução é uma caixa postal comunitária. Morador de uma área rural há 23 anos, Pedro Ernesto pega o que chega pelos Correios numa caixa desse armário perto de casa. Facilita a vida da gente, né eu moro a um quilômetro daqui, a agência mais próxima não paro, não é no Paraná, que são 15 quilômetros. As caixas postais comunitárias são uma solução encontrada pelos Correios para levar o serviço a regiões de difícil acesso, como áreas rurais e endereços não regularizados. Para que elas sejam implantadas, basta um pedido da comunidade, feito por exemplo, por meio da associação de moradores. Cartas, contas e faturas são entregues ali para que os moradores possam retirá-las. Em todo o país, são mais de 200 mil caixas comunitárias. A implantação delas faz parte de uma política definida pelo Ministério das Comunicações para que o serviço postal chegue a todo cidadão. O objetivo é aproximar o cidadão do governo e das políticas também que nós estamos colocando para todo o Brasil. Né? Então é importante saber que o, o nosso cidadão ele vai ter acesso aos serviços do Correio de forma universalizada.